Então, o que é também o Google Merchant Center? Então, ele é uma ferramenta também gratuita do Google para medir o desempenho e ajudar né, também no desempenho. Então, você mede o desempenho... Tra Áfego e as buscas realizadas no Google que apontam para sua loja. Então, é importante vocês ativarem isso para vocês conseguirem medir isso das formas orgânicas. Se você não avisa o Google, se você não fala para o Google, Google, esse domínio é meu, eu sou o dono, olha aqui minha cartinha de identidade, que é isso. Ele não vai mostrar para vocês quem está que vindo de forma orgânica no site. Então, é importante vocês colocarem, é, ativarem o Merchant Center para ter essa essa análise mais detalhada. Então, para que serve? Primeiro, confirmar se o Google consegue encontrar e rastrear os seus compradores, né, ou seus clientes, corrigir e ajustar problemas de indexação, então ele ajuda isso também, visualizar os dados de tráfego da pesquisa do Google, que foi o que eu comentei agora, e mostrar quais sites possuem lin links que direcionam para o seu site, que é o referral. Então, também é importante vocês ativarem o Google Merchant Center, aonde ah, a gente ativa, então a mesma coisa do que eu, que eu fiz para o Google Analytics, serve para o Google Merchant Center, então o link que o Ale vai passar para vocês, é, tem como criar o Google Merchant Center e como vocês ativam certinho, e aqui eu só mostro para vocês onde que vocês colocam, então vocês colocam ele da mesma forma, aqui no painel de vocês, ferramentas de marketing, depois que colocou o Analytics, vocês vão aqui e colocam Google Search Console. Está vendo que ele não liberou aqui para mim, porque esse exemplo de conta que eu coloquei é uma conta que não tinha... É url uma conta sem domínio então também tá ele não libera porque isso aqui eu só posso liberar depois que eu tenho um domínio próprio então por isso que lá no começo né quando a gente fala do porquê ter um domínio próprio é porque a gente precisa se profissionalizar né se a gente não fizer tudo isso a gente vai ficar sempre limitado com as ações que a gente pode fazer isso tudo são ações esses específicas que são gratuitas e que são muito importantes para o site de vocês performarem melhor